Desse jeito aqui ó tomando mano, salve, cadeias quebradas MC Belo na situação Que representa no interior Funk pesado ou tentação Primeiramente, rapaz do céu, por esse dom Eu agradeço a todas quebradas Chegado bonito na divulgação Nunca esquecerei da minha quebrada Que eu nasci, foi lá que eu corri No chão de terra eu aprendi Tem que ter bastante humildade Pra tu entrar e pra tu sair Lembra as boas, levam comigo Saiu do que tu, mas nunca esqueci Daquele povo amoroso e carente que tem ali Salve, salve, a todas quebradas Forte abraço a todos irmãos Salve, salve a todas quebradas Fecharam o bonito na divulgação O sonho de consumo é poder ajudar Aquele povo que ainda tá lá Quando o tempo começa a fechar Meu coração começa a disparar Oro a Deus por misericórdia Guarda esse povo cair ainda lá, Não deixe ao Senhor que o seu barraquinho A chuva venha derrubar Todas quebradas. Chegaram bonito na divulgação.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 Salve, salve a todas quebradas Um forte abraço a todos irmãos Salve, salve a todas quebradas Fecharam o na divulgação de consumo é poder ajudar Aquele povo que ainda tá lá Quando o tempo começa a fechar Meu coração começa a disparar Oro a Deus por misericórdia Guarda esse povo que ainda está lá Não deixa o Senhor que o seu barraquinho A chuva vem a derrubar Salve, salve a todas quebradas Um forte abraço a todos irmãos Salve, salve a todas quebradas Chegaram bonito na divulgação Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro <risos>